Fala, fala galerinha! E esse, eu sou a... Eu sou o Norberto. Caralho. E esse é mais um Elefante Literário com a tag Amor de Verão. Mês passado, a gente foi tagueada pelas lindas de um ponto por linha. A gente vai deixar aqui no box de descrição as informações sobre a tag. São seis perguntinhas bem rápidas, só pra gente introduzir essa maravilhosa, pior, melhor estação do ano, não é mesmo? Sim. Calor, ninguém merece. <risos> e a primeira pergunta é Início de Verão, um livro com a primeira frase que chamou bastante a sua atenção. Gente, eu sou horrível em primeiras frases, eu nunca lembro, porque é uma coisa tão assim, né? É muito difícil encontrar um livro que tipo, primeira frase, brá, brá. Mas eu resolvi escolher o primeiro trecho de nada, que é nada importa. Inclusive vocês já sabem disso, porque eu já falei isso em vídeo, na resenha de nada, então vejam a resenha também. Nada importa, disso eu já sei faz tempo, então não vale a pena fazer nada, acabo de descobrir isso. Isso fala muito sobre o livro, que é só sobre essa reflexão, enfim, vocês já sabem, já estão sabendo. Quem não sabe, vai saber, porque <risos> vejam o vídeo que eu já falei sobre esse livro e é muito legal. Eu escolhi a primeira frase de Pequena Abelha, esse livro é maravilhoso, e a primeira frase diz o seguinte Às vezes eu penso que gostaria de ser uma moeda de uma libra esterlina, em vez de ser uma menina africana Todo mundo ficaria satisfeito ao me ver Então, dá um tapa na cara, a pessoa só Dá um tapa na cara, meu filho Tem que lidar com essa frase que lidar com esse livro que é muito bom Pergunta número 2 Muito quente para sair Claramente, uma pergunta sobre Natal. Um <risos> livro para ler em um dia, em casa. Eu escolhi um livro que eu realmente li em um dia e é em casa. Então, recomendo. A probabilidade, ou trava-língua. A probabilidade estatística da uma pena vista. Muito legal, bem curtinho, história lavinha, narrativa, tranquilinha, fluida, tudo certo. O livro que eu escolhi é de um autor norte-riograndense, Jair Farias, Virando Cachorro a Grito. Eu não li em um dia, porque eu estava preguiçoso, mas é um livro super fininho, com alguns contos super legais, bem conciso, que dá pra ler com certeza em um dia, e vale muito a pena. Terceira pergunta, Road Trip de Verão. Um livro que você vai levar com você na estrada. O primeiro livro que ficou na minha cabeça foi A Mediadora. Eu não lembro o nome do primeiro livro, mas vai aparecer a capinha aqui do lado. E é um livro bem legal, aquela narrativa do Mac Cabot, maravilhosa, super relax. E com aventuras, e é muito massa. Não é muito sobre a história, mas... O livro que eu escolhi foi O Dia do Coringa, de Justin Gardner. Se não fosse assim que se fala o nome, a gente se vira depois. Mas é o mesmo autor de O Mundo de Sofia, e é um livro muito bom, que inclusive se passa em uma viagem, uma road trip de verão entre o filho e o pai, e é isso. Tem algumas coisas... Muito legal. É um dos melhores livros, sério. Muito legal. Quarta pergunta. Chá gelado que cairia bem. Escolha um livro que se passe em um lugar gelado. Eu não costumo seguir muito as descrições dos livros. Eu imagino os personagens como eu bem entendo e não... Aquelas, <risos> é, né? Eu ela, não como eu quis, ela, ninguém vai mandar em mim. Mas é sério, eu meio que ignoro. Eu não sei o que acontece comigo. Enfim, por consequência disso, eu não lembro muito a ambientações dos livros, mas li essa pergunta e lembrei de uma cena de métrica, eu sei que se passa durante o ano todo, mas é uma cena que ela escorrega na neve no início do livro, então, enfim, acredito que esteja gelado, então foi o livro que eu pensei. Pronto. O livro que eu escolhi foi o policial, suspense, thriller, boneco de neve, que como o nome já diz, se passa na neve, né, e se passa na neve mesmo, na Noruega, em Oslo, e pronto, se passa na neve. <risos> Boneco de Neve. Eu ia falar mas não quero mais E é bom. isso. Quinta pergunta. Queimadura de sol. Um livro que você leu esse ano e não gostou. Assim, eu não tô respondendo a pergunta, né? Porque fica parecendo que a gente não tá indicando. Mas assim, não funcionou pra mim, nós, de David Nichols. Eu fui com a expectativa muito grande por causa de um dia. Mas eu acho que eu não estava muito na vibe do livro. Acabei lendo inteiro, demorei bastante tempo, mas não funcionou muito pra mim. O livro que eu escolho é. Especiais O terceiro livro da trilogia Feios De Scott Westerfeld Eu dei os primeiros, mas esse aqui já tipo, passou do tempo Pra mim esse, muita, muita gente achou legal, mas né não, não dá, não rola mais Vale lembrar que esses livros a gente leu em ano passado, né Na verdade, é. a gente tá no começo de 2016 Então é, Foi 2015, né galera Ninguém se importa Porque ninguém leu ainda <risos> Quer dizer, tá lendo, mas é, não leu Tantos, então pergunta Leitura escaldante Escolha um dos seus livros favoritos Acho que pra contra pô nós, eu vou colocar um dia, porque foi um livro que eu gostei muito, também de Dave Nichols. Eu já comentei aqui minha, na tag dos signos. Eu gostei bastante, é um acho que é uma história super agradável. Ai, eu fico muito feliz com aquela história. Sério, <risos> tantas idas e vindas da vida que eu achei muito massa. Um dos meus livros preferidos, eu não falo muito sobre ele, inclusive não falei aqui, mas é O Homem Visível. De Chuck Klosterman. É um dos melhores livros que eu já li. Quem puder tiver a oportunidade de ler, eu recomendo muito, é muito. Que livro bom. Muito bom, rapaz. Muito bom. E acabou a tag! Então é isso, galera. Uma tag bem curtinha aí sobre o verão que está chegando. E Iremos aproveitar ou não, né? Fica a critério de cada um. É, a gente. Legal, <risos> <risos> não, é, não é, mas. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. A gente tentou trazer o quê? Coisas novas que a gente não tinha comentado, a pessoa deixou não ter conseguido 100%, mas o que fala que importa, né? Vamos agradecer as minhas mais uma vez do ponto de pula linha e vamos indicar alguns canais pra fazer a tag também. A gente vai indicar Gabriel Mar... Do do Vasco, do Kripp Santos Camila Nix, nossa conterrânea E Gabi, do É o Último, eu juro Então é isso aí, pessoal Se gostaram da tag, dê aquele joinha esperto Comenta aqui sobre os livros que nós falamos Se você já leu ou quer ler Não esqueça de seguir a gente em todas as redes sociais E se inscrever no nosso canal Valeu! Valeu. Tô quase meio senhora <risos> Tá quieto Ok